O que? Chega, já. Vai ficar só o um calor nessas camisas. Fala, fala, mudicinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norbert, passando a graça. Caralho, o quê? A gente veio aqui pra falar pra vocês o que A gente vai fazer uma tag. Festa junina Book Tag. O São João é essa época maravilhosa, onde a gente tem várias comidas boas e essa roupa tá me dando mó calorão. A gente resolveu criar uma tag que envolva as coisas maravilhosas do São João e as coisas maravilhosas dos livros. Então vamos para frente. Um, Care Messy, Um livro que contém todos os elementos necessários para você amar. O meu livro já foi citado aqui. Na verdade, é uma escolha bem peculiar. Porque não é todo mundo que vai gostar desse livro, mas para mim funcionou muito, que foi A Visita à Coral do Tempo, de Jennifer Egan. Meu Deus, que livro. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu escolhi o livro O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Porque ele é um livro que tem fantasia, tem mistério Tem comédia, tem romance Tem tudo que você acha que é bom, é melhor desse livro Também é um livro daquele tamanho você, você tem que ver tudo, porque senão não vale nem a pena, ok? Dois, quadrilha junina, quadrilha. A quadrilha junina é o que? Ela representa né a cultura de um povo, ela representa tudo aquilo, tem aquele clima de alegria, aquele clima de felicidade, todo mundo tem que estar junto. Então, aqui a gente tem que dizer um livro que você acha que todo mundo tem que conhecer. O meu livro não é muito alemão. Né, meio da quadrilha Porque é a melhor coisa, quadrilha Mas um livro que todo mundo deveria conhecer Que eu acho é garotas de Vidro Glory House Anderson Que já tem resenha aqui no canal E é um livro que trata de um assunto difícil Que é a anorexia, mas que eu acho que Principalmente jovens ou pessoas Que convivem com alguém que tenha Um distúrbio, né, distúrbios alimentares De uma maneira geral, deveria conhecer E ver como aparentemente não é Nem um pouco fácil Eu vou dizer A Cidade do Sol de Calêria a Hass, Cidade Khaled, Khaled, Khaled, do Sol, que é um livro, gente, quando eu li esse livro, há alguns anos, era tão bom, foi tão emocionante. Eu lembro até hoje a história daquelas duas jovens e já caiu uma lágrima. Então todo mundo deveria conhecer, porque é um livro que ensina muito as pessoas. 3. armários dos Bandeirolas. Dois livros que serviriam de enfeite para uma festa. Os meus dois livros vão ser Menina Má, de William Marsh e fim. Fernanda Torres, porque eu sempre esqueço desse livro, mas eu acho aquela capa maravilhosa. É muito, muito bonita aquela capa. Muito bonita, muito bonita. Eu vou enfeitar a minha festa com A Última Dança de Chaplin e Poemas Negros de Jorge de Lima. E são dois livros com capas maravilhosas que eu ainda não li, confesso, mas que quero ler. Inclusive, eu vou que eu quero ler por causa da capa. Tu tá caindo, vai! Eu parei, eu não lembro nem onde parei. São dois livros que eu ainda não li, confesso. Mas as capas são bonitas, me interessam sim. Quem quiser me dar um presente, aceito, sim. 4. Pular fogueira. Um livro que você sempre promete que vai ler, mas sempre desiste. Porque o que? A pessoa tem. Ah, vamos pular fogueira? Não, ano que vem. Ah, pessoa não tá pula, <risos> Mas vamos pra frente. O meu livro é Assustentável, se vou a Besusa do C, de Milan Kundera, que eu ganhei ano passado de presente. E, gente, eu, eu sou louca pra ler esse livro, mas eu sempre acho que eu não estou preparada. Mas eu vou ler, eu vou ler. A verdade sobre o caso Harry Queber é o meu livro dessa categoria. Eu tenho lido há muito tempo, eu comprei, não lembro nem quando. Acho que eu não Bienal do ano passado, na verdade. Eu olho pra ele, assim, eu tenho vontade de ler, só que eu olho e nem comenta comigo mesmo, assim, eu deixo passar, sabe? Sim, Casamento Matuto. Um livro com o qual você se conectou desde as primeiras páginas. Pô, não é novidade, né, dos outros vídeos pra quem está ligado o que está acontecendo aqui. Mas é. Coloquei okay. os dois mundos de Esther Jones de S. King. Que foi o primeiro livro que eu li dela e eu me identifiquei com os pensamentos dela desde o início, né? que Sim. Acredito muito que as pessoas são livres e ah, tem que ser é fora de caixinhas na vida e vamos pra frente. É tão bom. Um livro que eu amo desde sempre e que todo mundo já sabe. Todo mundo que me conhece já, já olha pra mim e já diz o nome desse livro. É a menina que rolava livros. Desde a primeira página que livro levou ali, eu já fiquei prestando hum. atenção. Aquele livro já me captou. Já tava aqui, ó. Okay. Foi ligação sabe, minha atenção capturou e deixou então nunca mais solto. Número 6, a gente trouxe aqui Barraca do Beijo. E barraca do beijo é o quê? É uma coisa de amor, de carinho. Então a gente escolheu um livro amorzinho. Eu não sei se eu já falei sobre esse livro aqui no canal, talvez eu já tenha citado, mas um livro amorzinho, que eu vou dizer aqui, vai ser qual? As é 5 pessoas que você encontra no céu, de Meet Album. É um livro de alta ajuda que muita gente, né, tem um velho preconceito com esse gênero, mas que na época que eu li, que já faz alguns anos, foi muito bom. Muito bom, foi um livro que me tocou muito. Muito assim, é um livro bem reflexivo e eu achei bem amorzinho mesmo. É bem interessante o livro. Então vou citar um livro que eu conheci faz pouco tempo, que é O Mágico de Oz Que história bonita, gente. Leão é o um amorzinho da minha vida. Agora até o próximo amorzinho aparecer aqui. <risos> Sete é soltar Fogos. soltar fogos tá relacionado com o quê? Um livro que chamou muita atenção no lançamento, né? Mas que na verdade não era necessário assim. Era desnecessário. Eu coloquei Eu coloquei Maze Runner. Assim, eu gostei do livro, eu lembro que eu gostei, mas não foi um livro que assim, eu que me atingiu. Mão, coisa. E aqui eu citei mentirosos O 8 vai ser pau de sebo o Pau de sebo pra quem não conhece é um pau bem grande um, um tronco que a pessoa bota no meio da praça Aí enche de sebo e o povo tem que subir Escalar o pau não. <risos> Deixa, viu? Eu vou subindo e caindo, subindo e caindo Pra pegar um negócio que tá lá em cima Não nem o que é É, tipo uma bandeira Pega uma bandeira pra dizer que é o campeão da, da. É. Só que ninguém consegue pegar Já né? até consegue né? Às vezes consegue, tem gente que consegue Eu fico só, parabéns Mas aqui a gente botou o quê? Um livro difícil, mas muito difícil de terminar O livro que eu citei, inclusive, ele está em andamento ainda Que eu não terminei. Lugares Escuros, de William <risos> Flynn Tá rendendo, viu? Assim. Não é, porque eu comecei ele na vedatona, da Tona, viu gente? Vedatona. tona oh. Daí você chega. Ah, é dois meses <risos> Mas foi porque, é porque assim, eu já vi o filme e eu não gosto da personagem principal. E aí tá difícil a nossa linguagem ali, ó. Tá rolando, mas vai, vai, vai pra frente, já, já. Eu joguei na roda O Rei do Inverno, de Bernard Cornwell. Não me julguem, porque o livro não é ruim, inclusive é muito bom. Só que eu comecei a ler, na época eu não tava assim muito afim. Então eu demorei tanto pra ler as primeiras páginas que foi difícil. Tá sendo difícil de continuar. E é, um, e é um gênero, assim, essa questão histórica. Eu não gosto muito. Não sou muito fã, sabe? Nunca assisti muitas coisas, tipo Game of Thrones, mas... Então, coisa que eu sou muito próximo, aí é difícil, mas estamos se acostumando. Vai dar certo, tá sendo muito boa leitura, inclusive. 9 bingo! Em alguns lugares em São João tem bingo, tem jogos, né? Tira o ar, pescaria, não sei o quê. Em alguns lugares tem bingo. E no bingo, o que é que acontece? No bingo tem um livro pelo qual você não dava nada. Só que no fim das contas, acabou se surpreendendo, né? Se mostrando uma ótima descoberta. Mais uma vez, vamos falar de um livro que eu acho que eu nunca falei aqui, mas foi O Poder dos Quietos. De Suzanne Caim Eu li o um livro mais uma vez Ele também é meio autoajuda Não sei se ele, se ele é considerado autoajuda Enfim, não sei Mas foi um livro que eu li assim Eu comprei, achei interessante a premissa dele Que ele falou sobre introspecção É um livro, inclusive, que eu pretendo falar mais pra frente Aqui no canal Porque é um livro muito interessante Que eu acho que muitas pessoas iriam se identificar E a partir desse livro eu passei a me aceitar um pouco melhor Foi isso que aconteceu Então foi um livro que significou muito pra mim justamente pra falar sobre introspecção Um livro também que se mostrou uma ótima uma descoberta Foi um livro que na época Eu nunca tinha ouvido Ninguém falar dele Não sabia de ninguém Que tinha lido Não conhecia o autor Não conhecia nada Que foi O Homem Visível Gente Que livro maravilhoso Que livro maravilhoso Foi um dos melhores livros Que eu já li Na minha vida Olha só Um dos favoritos Que eu tenho Que eu tenho assim pra mim Norbe, pessoa física A categoria É comidas típicas E comidas típicas é o que? Melhor coisa Melhor coisa Sim E são coisas que tem aonde? Na nossa terrinha No Brasil No nosso estado né? Na nossa cidade Então aqui a gente Abordou, a gente trouxe o quê? Um livro que é da sua região ou da sua cidade, né? No nosso caso, somos do Nordeste, do Rio Grande do Norte. E trouxemos um livro daqui, né? Do Rio Grande do Norte. O meu livro eu ainda não li, mas é um livro de crônicas. De Miguel Josino. Foram publicados três livros dele, e um deles é Nunca Fomos Tão Felizes. E traz um livro de crônicas para pessoas. Que eu em breve lerei, mas eu já vou falar muito bem. Ele era do interior daqui do nosso estado. O livro que eu trouxe então é Virando o Cachorro a Grito de Jair Farias, daqui de Natal. O livro foi publicado pela editora saúde de Letras em Mossoró. E tem esse clima, né? Essa ambientação meio misteriosa. De coisas que estão pendentes na vida dos personagens e que acabam todos os contos né, se conectando aqui. Não bacaninha. desfecho, E pra finalizar, a gente não pode deixar nada aqui, né, só pra gente, vamos espalhar pra todo mundo A gente vai indicar aqui algumas pessoinhas Por favor, né, quem quiser, primeiramente, tá pagueado, tá a gente vai só indicar umas pessoas só pra ajudar, né Só pra dar um start é, Exatamente, então a gente vai indicar Talita, do Talitando, a gente vai indicar Yara do Conto Encanto, a gente vai indicar Gabriel Mar, do Maramoto Aninha pra Sony, da Instagram pra Sony. E a gente vai indicar também Camila Nix, do Observatório Geek, que é daqui a gente encontrou com ela, inclusive. Contou, Sim. Encontrou encontrou ela. a gente encontrou com todo mundo. É. Vamos indicar também daqui da terra: Júnior Costa, do Chamando um Leitor. A gente vai indicar Jaque, do Marcando uma Página, Léo, do Entre Livros, os meninos do Three Dudes, Bigode Literário, Alisson Souza, do Ixonatome, Felipe Alisson, Patrícia Lima. Eita. Todo mundo! Vai ser, vai, ser vai ser show essa, essa Copa! Vai ser Copa. João. Então é isso aí, pessoal! Então é isso aí, pessoal. Se você gostou da nossa tag, curta aqui, deixa Ai, o seu comentário. É. Gringa, canjica! Se não for inscrito, se inscreve, se inscreve, siga a gente em todas as redes sociais. E é isso. É isso. É isso. Valeu! Valeu!